É um prazer apresentar o terceiro episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o Arun do curso de Engenharia de Computação, Vitor Spadoni de Vargas. Vitor tem formação técnica em eletrônica pelo Instituto Federal IFRS. Foi bolsista voluntário em projetos de pesquisa na área de educação e empreendedorismo, atuou como desenvolvedor de tecnologias livres no Centro de Tecnologia Acadêmica, CTA da URGS, participou de competições externas na área de empreendedorismo, nas quais figurou entre os primeiros colocados. Vitor fundou e dirige a plataforma Contrate um Aluno da URGS. Vitor, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar da nossa entrevista e seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço pelo espaço. Vitor, falando um pouco sobre ti, a sua trajetória é fortemente pontuada por voluntariado e empreendedorismo. Sempre foram características pessoais tuas ou foram interesses surgidos em decorrência da tua vida acadêmica, dos estudos? Então, eu... Passei a me envolver, na verdade, com empreendedorismo a partir do terceiro ano do, do técnico em eletrônica que eu fiz. né? Naquele momento, era um curso, foram, foi um curso de quatro anos, então, aquele momento, quando eu realmente aprendi bases de engenharia, vamos dizer assim, eu comecei a me interessar que eu poderia resolver problemas reais usando, então, eletrônica para isso e depois até poderia transformar isso num serviço, um produto feito de voluntariado. Eu sempre tive muita proatividade para realizar desejos meus, então mesmo que eu não fosse remunerado nesse quesito, acabava sendo uma área da qual eu realmente tinha interesse, eu pedia para participar, então a primeira, a primeira bolsa de pesquisa que eu pude trabalhar foi porque eu, eu solicitei várias vezes para a professora na época para ela me deixar participar do projeto, que tinha muito interesse, e ela acabou me dando essa oportunidade. Agora falando um pouco mais sobre essa plataforma, né, Contrate um Aluno da URGS, como surgiu a ideia para criar a plataforma e qual o principal obje objetivo a ser atingido com essa proposta? Então, o Contrato da URGS ele surgiu justamente no período quando iniciou a pandemia aqui no Brasil e logo que a URGS decretou então o interrompimento das aulas, né? E aí, todas as atividades presenciais foram canceladas. Nesse momento, fazia algum tempo já que eu sempre fiquei olhando essa questão de mercado de trabalho e universidade e analisava com quão complicado era das propostas de estágio chegar aos alunos, então tinha várias maneiras disso, tinha grupos no WhatsApp, no Facebook e tinha listas de e-mail, então era eu que tava estava procurando estágio, por exemplo, eu tinha que estar com um monte de aba aberta no meu computador. Sou ligado à informática, ali na Urcs, por exemplo, a gente recebe as vagas de estágio no nosso e-mail. Só que tem junto disso, junto das nossas cadeiras, tem propostas de seminários, é muita coisa misturada. Um dia, então, quando surgiu essa notícia da Urcs que seria tem então, as aulas seriam interrompidas, comecei a desenhar um modelo de plataforma na qual pudesse ser muito transparente, direto ao ponto, e que permitisse em que tanto para as empresas fosse muito fácil de achar os alunos, quanto fosse fácil de achar as vagas. Eu passei, então, na época eu fiz um anúncio no grupo da Informática, lá dizendo, nós oh, estou desenvolvendo essa plataforma, caso alguém tenha interesse, será muito bem, bem bem acolhido. Acabou que eu subi ela, digamos assim, no meu próprio trabalho, assim, eu fiquei um mês em cima da plataforma em si. Após o lançamento, o Instagram da URGS, né, pode divulgar também, isso deu uma boa ajuda. E aí, muita gente veio por lá. O nosso objetivo, na verdade, a gente quer poder facilitar a vida dos estudantes da URGS dentro da universidade, né? Então, a gente não atua apenas como a plataforma. A gente também está no Instagram, que é por onde a gente traz conteúdos realmente diferentes que tem por aí, né? Então, a gente gosta muito de trazer dicas sobre fazer para estudar melhor, quais sites podem te ajudar durante a universidade, durante algumas cadeiras que são mais difíceis. O grande objetivo mesmo é poder tornar a vida do estudante da URGS muito mais fácil, porque hoje ainda é bem complicado. Como funciona a plataforma? Então, a plataforma hoje, para os estudantes de graduação da URGS, o cadastro, ele é gratuito até uma área. Né? Então, mais de uma área, por exemplo, é da engenharia, mas também mexe com vendas, com marketing, aí mais uma área adicional tem um custo de R$ 5,90. Para as empresas anunciarem, então, nós cobramos também R$ 5,90 por anúncio de vaga, e para egressos ou alunos de pós-graduação, a gente cobra uma taxa única de cadastro de 19,90. Então hoje é essa a modalidade, e aí assim que o cadastro é feito, ele já é colocado diretamente lá na plataforma, dependendo da sessão que escolhe, né, qual categoria, e também para as vagas de, de emprego que são anunciadas, são feitas tanto pela nossa área de vagas, quanto pelo nosso Instagram. Público-alvo não são apenas alunos de graduação, temos aí também como público-alvo alunos de pós-graduação e egressos de uma maneira geral. Não são só vagas de estágio, são também ofertadas vagas de emprego. É sim, tem, exatamente. Tem vagas de estágio, vagas para freelance e, de fato, vagas efetivas. Atualmente, quantos alunos ou egressos, enfim, estão inscritos na plataforma? Hoje tem mais de 500 alunos. É um número significativo. Eu tinha é pesquisado, que... acho que no lançamento tinha um número de 120 ali próximo, na primeira semana de lançamento. Ó, isso, né? sim. Foi, foi crescendo bastante, né? Então muito também pelo trabalho que a gente foi desenvolvendo no Instagram, foi mostrando que tinha conteúdo, então o pessoal compartilhava o conteúdo, chegava nos colegas, aí via o nosso nossa página por lá, a gente via o site, e descobria ah, que legal, tem isso aqui, né? Então, com isso a gente conseguiu também chamar mais atenção para que a galera pudesse visualizar e perceber que tem essa opção dentro da universidade. E dentro desse universo de aproximadamente 500 inscritos, Tu saberia nos dizer a porcentagem, por exemplo, de engenheiros ou alunos de engenharia? Tem mais de 110, eu acho, cadastrados em engenharia. Por aí, a maior área nossa hoje é engenharia, com toda certeza. Quantos contratos já foram efetivados por meio da plataforma desde a sua criação? Então, a gente tem hoje dois cases que realmente foram efetivados. Foi uma menina e um menino, ambos são dos cursos de engenharia, né? Então, a menina da engenharia química e o menino da engenharia mecânica. Atualmente, eu falei faz pouco tempo, eu falei com o um menino tava procurando, na época, ele tava querendo ir para uma nova área, né? Então, ele queria um, um estágio que fosse mais vinculado um pouco para a TI e aí, com isso, ele conseguiu. Ele achou que ele não fosse conseguir tão cedo assim e eu falei esses dias com ele ele já está mais de seis meses na empresa está super feliz, então... Hoje a gente tem né, dois cases que foram muito bem uh, feitos. E tem tido uma procura da, de empresas pela plataforma? Resume um pouco a respeito dessa interação da plataforma com as empresas. Como é que se dá essa interação? Se foi bem aceita a proposta? Pois sim, teve bastante procura até porque a gente trabalha com um serviço gratuito para as empresas, que é a parte de, de filtro, né? Então, não necessariamente as empresas precisam anunciar para poder, por exemplo, encontrar alunos pode muito bem acessar o site e aí, dependendo da área em que precisa contratar, entra lá nas categorias e tem então a respectiva foto do estudante com o seu e-mail, né, suas habilidades. Então dá para ter um, digamos assim, uma pré-seleção de acordo com, com as características daquele candidato, né, se realmente pode ser interessante entrar em contato com ele ou com ela, para aí sim aplicar um, um processo seletivo, né. Então, o, por exemplo o menino da engenharia mecânica conseguiu um emprego foi justamente assim né ele chamou a atenção pelas suas habilidades e com isso ele recebeu então um e-mail pedindo para participar de um processo seletivo hoje por exemplo no início do ano a gente teve então 11 vagas que foram anunciadas no mesmo mês né uma empresa anunciou nove vagas com a gente depois mais duas empresas vieram então também a gente fica controlando os acessos ao site né e a gente pode perceber que é algum principalmente, na volta às aulas, também teve bastante acesso, assim, que a gente fica monitorando e sempre também entrando em contato com as empresas e verificando se está interessante, gostaria de mudar alguma coisa. Agora, voltando a um assunto citado por ti logo no início, que na plataforma agregou ali uma informação de um material produzido por ti, eu gostaria que tu falasse um pouco mais de como surgiu também a ideia de produzir esse material. Eu olhei esse material, é um compilado bastante significativo de informações ali que realmente não se localizavam em, em nenhum outro lugar ali, pelo menos disponibilizado pela universidade Isso já teve feedback dos colegas ali, dos alunos em relação a esse material produzido Então, como a gente posta bastante conteúdo pelo Instagram, a gente acaba testando muitas coisas, né? E a gente acaba vendo que realmente o pessoal tem interesse logo que nós lançamos a plataforma, a gente lançou o Instagram e fomos testando, produzindo conteúdo e vendo o que que acontecia Chegou que, quando terminou, então, o primeiro semestre do ensino remoto, a gente conseguiu analisar, gente viu as nossas métricas e percebemos que isso aqui funcionou muito bem. Então, quando estava de férias, próximo para começar, então, o segundo semestre de ensino remoto, a gente se organizou para produzir esse material com aquele tipo de conteúdo que havia dado muito certo. E nós fomos naquela linha, procuramos também alguns outros sites que não, nós não havíamos postado, a gente resolveu fazer um compilado, então, de 10 sites que poderiam atender bem a demanda, digamos assim, das dificuldades e adversidades que os alunos iriam enfrentar no ensino remoto. Visto que nós já vimos, então, tido um primeiro semestre remotamente, a gente viu quais foram, de fato, os problemas enfrentados. Então, para esse segundo, o que a gente pode fazer diferente? E aí que o e-book entra, né? Então, o e-book até, ele foi muito bem produzido, pelo meu colega de trabalho, que é o Rafael. Ele ficou encarregado dessa parte, fez um excelente trabalho. O feedback dos alunos foi muito proveitoso. Muita gente adorou, muita gente veio falar, tipo, meu Deus, como é que eu não sabia desse site antes, sabe? Então... Tem lá um site muito legal que ele te permite encontrar vários livros. Então, muitas vezes o pessoal não conseguia ter acesso a algum material, que era muito complicado de achar, e aí entrava nesse site e em questão de dois minutos já tinha um livro à discussão, sabe? Então, outra coisa também que o pessoal precisava da resolução de exercícios. A gente mostrou um site que entrava e tu botava qualquer livro de exatas, por exemplo, e tinha a resolução do livro inteiro os exercícios, então o pessoal amou assim, salvou bastante gente. E para quem está nos ouvindo agora e tem interesse em adquirir esse e-book, como que essa pessoa localiza esse material? O e-book ele tem acesso gratuito, esse é o objetivo dele. É só entrar no site, é contractondauros.com. À direita tem uma aba escrito e-book e aí só clicar nessa aba e vai ter o e-book para opção de download ou para poder visualizar diretamente nosso site. Vitor, para finalizar. Que mensagem você deixaria para outros alunos que pensam em empreender? Eu acho que nós estamos hoje tendo a oportunidade de estudar uma universidade de ponta. Né? Ela já foi reconhecida várias vezes como a melhor do Brasil e para mim eu fico muito feliz de poder fazer parte da UFRGS. Acho que dar valor à instituição não é apenas cuidar dos equipamentos, cuidar da, da infraestrutura, respeitar os professores, fazer a nossa parte como aluno, mas também utilizar a URGS para poder criar coisas que venham ajudar a sociedade, né? Eu acho que a gente, por ser de um ensino público aí, a gente tá num privilégio de não ter que receber um boleto em casa mensalmente, isso faz uma grande diferença. Então, acho que poder usar o seu tempo também para querer construir coisas que venham agregar na sociedade como um todo, por estar na URGS, eu acho que seja qualquer coisa, né? Seja tanto empreendedorismo quanto outra iniciativa que possa querer fazer, acho que isso tem um valor significativo, acredito que é uma excelente escolha. Que bela mensagem, Vitor. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Desejamos muito sucesso a ti em tudo que tu venha propor para a sua vida. E também o um sucesso à plataforma Contrate um Aluno da Ux. Eu que agradeço pelo espaço, fico muito feliz de ver um projeto assim acontecer.